E a essa live de arquitetura cênica e objetos cênicos da peça Roda Viva, a gente está se encontrando mais, um pouco mais de um ano depois, porque essa peça foi nosso trabalho foi interrompido por conta da pandemia. Então, desde o dia 14 de março, a gente está distante desse trabalho distante do nosso terreiro, desse espaço físico, mas a Roda Viva, ela é atualíssima, né? Fiquei pensando, meditando sobre ela hoje, essa peça que traça essa trajetória desse Messias, mas, é, felizmente, na peça, a gente devorava o fígado desse Messias, né? E ele se transmutava numa outra figura, né? Ele vivia essa metamorfose. Eu acho que é bom colocar retomar essa peça agora, através da, da arquitetura e dos objetos, enfim, do, de toda a liturgia né que, é, que esses objetos e arquitetura trazem nessa peça. Porque em tempos de, de pandêmicos e de presidente genocida, de messias, é bom a gente buscar alguma maneira, através do nosso trabalho, de, de transver isso que está acontecendo. passo a bola passo bastão e yeah. quando eu penso a gente retomar né E ainda acabei de eu tava pensando justamente nessa palavra assim que você falou de passar a bola de passar o bastão e quando eu penso em Roda Viva eu penso nisso né desse bastão que a gente recebe do Flávio Império né quando a gente decide remontar essa peça 50 anos depois da montagem original, que foi o que a gente fez, né? que foi interrompida, e agora a gente está pegando um bastão da gente mesmo durante essa pandemia. Né? Então, na nossa área, que é da arquitetura, dos objetos, das coisas construídas, das matérias físicas, que tem um tempo agregado, tem um custo agregado, tem... É uma materialidade própria, né, um, um tempo próprio mesmo, não consigo pensar diferente disso, assim. É, pensar nisso, nessa pandemia, agora transforma tudo, né, pelo menos na minha cabeça transforma tudo até o nosso próprio sistema de produção dessa máquina, né, da máquina da arquitetura, de como a gente vinha trabalhando e como a gente trabalhava, né, nesses tempos de lives, de cenários virtuais e... É muito louco pegar esse bastão agora e retomar esse assunto, né? Fazer essa... essa re, reviver isso. Eu é, eu acho também muito maluco essa, essa condição que a gente vive agora, porque o, eu, a Roda Viva foi a minha primeira peça de companhia, assim. Antes eu já tinha feito outros trabalhos, mas foi a minha primeira peça que eu mergulhei junto com a companhia participei ativamente então assim é, não ter essa materialidade hoje não existir uma forma onde que a gente consegue conseguiria atuar né nesse espaço virtual muita saudade é, mas também dá um, um desejo assim de tentar é, pegar muitas das referências que a gente pegou lá na época e tentar também levantar algum, alguns objetos, algumas coisas que a gente tentou pensar lá para aqui. Ricardo, você está sem áudio. Eu sabia que eu ia fazer isso. É, fiquei escutando vocês falando aí e fiquei pensando é, como o nosso métier, o que a gente faz, ele tem ele existe para a presença física, né, porque ele é feito para que as pessoas, os corpos físicos existam naqueles lugares, naqueles objetos que a gente constrói e é, é do que a gente foi esvaziado agora, né? da presença física dos corpos. Então acho que é uma boa reflexão a gente rever essas coisas e tentar sentir como isso funcionava, funciona e como vai ser daqui por diante. Né? A gente tem visto muitos experimentos das pessoas de teatro, nesse né? modelo, nesse quadradinho. Né? Acho que vai ser bom a gente conversar um pouquinho a respeito dessa, desse nosso fazer, sem os corpos livres para quais a gente para os quais a gente trabalha. Tem uma, uma coisa que a Carila falou, que também queria pegar esse fio, que é essa passagem de bastão, né porque a gente vinha de uma trajetória de de peças de celebração, de peças de repertório né, da companhia. A gente tinha feito é, o Rei da Vela 50 anos depois, e aí foi uma passagem de bastão na vida, ao vivo, né com Elias Bauer, em vida ainda, né, então foi muito precioso. E aí a gente pegou depois o bastão de Roda Viva 68, em 2019, que é a peça criada, né pela concebida pelo Flávio Império, e aí também pensei sobre isso, né? Que maravilha que é uma companhia de teatro que consegue ter peças de repertório que vão acontecer cinqu... peças de repertório cinquentenárias, né? É um é um luxo e ao mesmo tempo é é muito precioso a gente viver isso, porque a história do teatro assim é a história do teatro brasileiro. O Rei da Vela, a, a, a Roda Viva, ela é a história do teatro brasileiro, né? Tanta perspectiva política quanto plástica, né? O Flávio Império, ele fez um trabalho que ficou muito conhecido, né? Muito marcado dentro da, da encenação, né? O trabalho que ele fez junto com a, a, a Miss né? Tra a, a direção dos Zé E ao mesmo tempo a gente passa por isso, tem essa referência, mas encarna, né? Essa história. Não é uma coisa que fica só como um museu, é uma a gente encarna essa história e, e bonito porque a gente atualiza e a gente vai ver essas atualizações hoje, né? A gente atualizou no próprio espaço do Teatro de Cena atualizou no contexto político e cosmopolítico de tudo que, que a gente atravessou e se transformou ao longo desses 50 anos. Então é bonito ver o antes e depois. Tem muita coisa em comum, mas ao mesmo tempo tem a própria transformação histórica né dessas companhias e das pessoas que pegaram o bastão agora. Não, e só eu estava pensando... Nossa, acho que a gente está... Conectada mesmo. Eu estava pensando nas atualizações e dessa coisa de ter parado. A última atualização que vocês fizeram, eu já nem estava nesse processo, foi o coronavírus. né? Eles estavam criando o vírus, o objeto vírus para entrar em cena, quando a companhia decidiu não fazer mais a peça e fechar o teatro. E nisso o teatro está fechado há um ano. Então eu acho que nem, nem nasceu o coronavírus do Oficina, né? Ele ficou lá, tomou a vacina antes de entrar. Deixa eu perguntar um negócio para vocês que me ocorreu agora. A gente, eu estava conversando com uma amiga, falando, por exemplo, de como foi, foi o processo do, do Rei da Vela e logo depois a Roda Vida. Né? Então, como a Marília falou, que me deu essa ideia tem o, o repertório, o trabalho não é um trabalho de repertório porque foi uma peça que nos fazia há muito tempo, né? Mas a gente te, te, é, recriou, teve uma recriação. Em alguns momentos, principalmente no no no Roda no Rei da Vela, tinha presente o autor inicial, né? Tava ali a presença do, do artista que executou da primeira vez. Aí essa minha amiga e eu conversando, a gente falou de uma arqueologia cenográfica, uma arqueologia teatral. Porque você não está só recriando, você está tentando reproduzir de alguma forma aquilo que is, existiu já, né? Em, em moldes bem... De uma forma muito muito própria, precisa. Aí eu queria que vocês falassem disso. Desculpa jogar um, um desafio assim. Porque é eu diferente falar, porque acho, de como a gente que... costuma trabalhar, né? Geralmente a gente trabalha não... Um, uma coisa de criação mais mais solta, mais livre. né E aí tinha uma partitura a ser seguida. Né? É porque é diferente o Rei da Vela do Roda Viva, eu acho. Além de ter a presença do Hélio, o Rei da Vela a gente assumiu não atualizar, eu, eu nem sei se essa palavra é boa, mas não transmutar para o Teatro Oficina, para o Teatro Pista dali na Bart. E o Roda Viva a gente fez porque o Roda Viva originalmente era em palco italiano, e tinha a rampa do palco italiano, que foi quando eles quebraram o ecrã da tela de TV, já falando sobre o cenário mesmo do Roda Viva, e chegaram no público, né? quebraram a quarta parede, literalmente, e chegaram no público. E aí, quando a gente faz isso já na oficina, qual é o sentido disso? Né? Então, é, é diferente as, as, as duas remontagens, eu acho. assim e Eu gosto de contar a historinha, né? Quando a gente estava fazendo, lembram? O primeiro ensaio que a gente fez com o cenário inteiro completo no palco do Sesc Pinheiros, que tava o Renato Borg lá sentado na mesa, de Abelardo I, assim, com a vaquetinha na mão, e uma hora ele parou o um ensaio e falou gente, está me dando tilt, eu não sei em que ano eu estou. Porque a gente fez exatamente um trabalho de recriação, muito específico, assim, tentando chegar no mais próximo possível do que foi em 67 no Rei da Vela, né? É, ao mesmo tempo tem uma, uma confiança profunda, né, numa numa obra, né, que é ela é ela ultrapassa, né, uma temporalidade, né, como foi o Rei da Vela e como é Roda Viva. Né? E a direção do Zé insistiu, mesmo que a, na Roda Viva a gente tenha transformado os objetos, assim, incorporado o aqui agora neles, né a gente tinha uma confiança na, na, na força que aquilo teve naquele tempo para colocar em cena né as mesmas coisas, claro, que elas se transformaram por conta do espaço, mas assim, muito me lembra o próprio Zé, né falando do Flávio Império e, e dessa, dessa forma dele trabalhar, que trabalhava como objetos rituais mesmo, a liturgia mesmo dos objetos que ele trouxe, para Roda Viva. Então, é bonito pensar dessa maneira. Não é uma coisa que precisa ser original. É, igual, é parecido com, com, com objeto de ritos mesmo. A gente não fica atualizando os objetos de rito. A gente confia naquela força, né? Que seja a forma que ela é, o material que ele tem, a, a maneira como ele funciona, o mecanismo dele, né? Quando é um objeto de rito, a gente confia no, na, na força que ele traz e, e não tem necessidade de é, arbitrariamente atualizar para que seja uma coisa, uma forma original, né? Eu acho que nessas duas peças que a gente fez, né, a Última Roda Viva, carregava um pouco desse desse mistério, <risos> trabalhar com esses objetos e com o espaço. Seu áudio tá fechado, Carila. É, desculpa. Vamos começar a compartilhar a tela para mostrar a imagem? Bora. É, no caso do Roda Viva, antes da gente chegar no texto, a gente fez um estudo profundo nas imagens que a gente tinha da montagem, né? De 68, mas esse é o, a primeira página do texto do Zé. E para a gente ele é muito significativo porque ele tem um desenho de espaço, né? tem o desenho já das coisas essenciais, né? tem o bar do Mané, tem o São Jorge representado aqui, a Coca-Cola, a rampa, o altar do homem morto, o santo celular, que aqui já é um objeto novo, né, que não existia em 68, mas que entra para esse pódio do altar, os dois arcos romanos lá do fundo da oficina, então aqui a gente está num quadro de uma visão do oficina e a escada helicoidal que a gente tem lá na oficina. Então a gente começa o texto da, da peça com essa indicação espacial, né? José já fazendo na cabeça dele antes de escrever o texto, como é que ele ia adaptar essa peça que ele conhece muito bem, né? Que ele conhecia muito bem. Então ele ele escreve baseado já no espaço, na espacialidade, de onde estão essas personagens, de onde estão esses objetos, de onde estão esses elementos que são essenciais, por exemplo, a figura do altar, né? E aí nisso a gente, pode falar, Marília? Não, eu dizer só que que é muito muito forte, assim, ele pensar a encenação, a primeira, claro, que marcou profundamente ele, então ele começa, a maneira como ele retoma, porque ele, a gente assistiu todos os ensaios, a gente viu que foi tudo sendo descoberto, né redescoberto ao longo dos ensaios. Então, a maneira o que fica forte na memória dele para retomar essa mise-en-scène é o desenho do espaço, né, a concepção espacial do Flávio Império. É bonito isso, pensar que como o, o, os objetos, e o espaço cênico coreografava muito aquele, aquela encenação, né? E foi essa maneira que ele retomou para trazer 50 anos depois. E aí a, a gente... Eu vou parar de compartilhar só para a gente conversar um pouquinho entre a gente aqui. A gente tinha entre a gente uma conversa de como seria essa adaptação, né? Então, a, a gente começou com uma proposição de uma transformação completa do teatro através da topografia, né? que a gente queria mexer com os volumes do teatro. Porque tem uma coisa também, né, quando se trabalha naquele espaço do Oficina, que é o próprio ambiente, é o espaço da peça, então a gente também queria transformar isso. Né? E aí a gente fez várias, vários estudos e várias proposições de como transformar essa topografia. Vou compartilhar de novo. que aí a gente fez umas maquetes do Oficina, pensando nessa nova possibilidade de topografia. Aqui é visto da rua, então a gente queria fazer a rampa, né? Porque a rampa era a grande questão do, do Flávio, né? Essa rampa que saía do palco italiano e ia para cima da plateia, né? Tem uma lateral que dá para ver muito bem. Aqui, ó. Então, aqui é a rua Jaceguay. A gente tinha feito uns platôs de nível que ligavam as arquibancadas, que tem hoje lá no nível da pista. E a gente começava com essa rampa que chegava lá em cima, na cabine. Né? Porque qual era a nossa ideia? Era realmente criar isso aqui, esse grande altar, em patamares. que uma outra vista já da cabine, ó, como, como seria essa outra visão. Então, é quase escorre direto da cabine, né? E liga direto ao janelão também, ligava direto ao janelão. A gente começava nas viagens, isso tudo de ferro. Aqui um desenho em cima da maquete. É porque como... tinha uma coisa... Pode falar, Carila. Não, não, pode falar, pode falar. Quer é dizer que tem uma coisa que, claro que marcou a gente também, o fato de Roda Viva ter sido a peça que que que foi agente da transformação do Espaço Oficina, tal qual ele é hoje, né? Porque Roda Viva, historicamente, ela é conhecida porque foi a peça que rompeu, né, concreta, literalmente, a fronteira entre palco e plateia. Não era só um jogo de distanciamento, um jogo com o público, né? De, de interlocução com o público, mas realmente rompeu essa fronteira, quebrou essa, essa barreira messiânica que existia. Então, e isso depois foi foi foi gerar, Graça a senhor, que foi gerar é, a própria o próprio tipo de programa, o tipo de, de, de, de instalação que aconteceu no Teatro oficina da década de 80 e que vai resultar no Teatro Italina e do Edson Elito Então, a gente tinha um pouco para além de reproduzir o espaço, que era impossível, que é um palco italiano, mas como traduzir essa ruptura no teatro né? Por isso que a gente ficou... Estou retomando agora, assim, é, X e Carila, retomando por que, que a gente foi experimentando essa topografia nova. Porque era um desafio, porque já tá no teatro oficina já tá rompida a relação palco-plateia. Não existe mais essa fronteira. né? Então, como, como trazer alguma alguma força, né, no espaço que ressignifique -re a relação entre atores e públicos, né, através do espaço. É, e aí a gente foi. Eu, limpando. eu lembrei de um negocinho. É, Pode falar. Só, só, só é que eu lembrei de um negocinho. Aí a gente reproduz nesse período histórico que é a coisa da magia do, do teatro oficina, né? Nesse momento é reproduzida essa peça, onde você tem isso que a Marília falou de romper e o corpo se apresentar, né, se encontrar com a plateia, o corpo do ator, e aí a gente, imediatamente, no meio desse desse momento, você tem de novo a, o impedimento, o impedimento aparece, né? E o teatro tem que fechar por causa da pandemia, né? É, são as magias, a magia do teatro, né? Como tudo é metafórico, tudo cria sentido com a realidade, isso é uma característica da oficina, né? Vou voltar a compartilhar a tela de novo. Porque aí, indo dessa megalomaníaca da topografia metálica, a gente chegou numa coisa... Ah, as nossas inspirações. Sempre, né? Merhold. Que tinha esses mecanismos que davam acesso. Esse era o sentido de criar essa outra topografia também, né? Criar outras, outras possibilidades dos próprios corpos dos atores naquele espaço, né? no espaço da catedral. Tem aquele é direito gigantesco lá no fundo, principalmente. Né? É lindo esse cenário. E aí a gente chegou na menor dimensão, que foi a solução. A gente partiu de uma coisa da própria Caterine, eu lembro, a gente está conversando, está retomando, né? Quando a gente mostrou a maquete. Que aí a gente falou do metal, de fazer tudo de metal. E ela achava muito frio fazer tudo de metal. E ela falou da gente trazer também os materiais, né? Aí veio a madeira. E aí, quando veio a madeira, a gente chegou na solução mais simples, que era trocar o sentido das madeiras da pista. E aí, aqui, a gente fazendo... Não sei se todo mundo lembra, mas, na oficina, as madeiras eram nesse sentido. Elas eram contrárias à descida da rampa. E aí, em Roda Vida, a gente fez esse piso novo com as madeiras no sentido, as tábuas no sentido do escoamento da pista. E eu acho que isso fez o mesmo, mesmo efeito que a gente queria de transformação de topografia, sabe? De mudança no espaço só nessa coisa simples de trocar as madeiras no sentido da pista. E aqui mais o pessoal trabalhando. E aí tinha isso também, né? A gente já sabia que a gente ia viajar. A gente estreou essa peça no Sesc Pompeia, a gente não estreou no Teatro Oficina. Então, quando a gente pensou no, no, na arquitetura, a gente já pensou numa arquitetura que pudesse ser feita em módulos para poder viajar. Então, a gente fez tudo em praticáveis, pensando nos módulos, para poder estrear lá no Sesc Pompeia. E aqui os projetos, milhares de projetos, milhares de desenhos. As pistas de madeira e o altar. Porque aí o altar virou isso, né? Ele surge do meio dessa pista que muda a topografia. Só complementar uma coisa aqui do, do piso, é que também existia uma, uma questão mecânica, porque uma das cenas a gente tinha que abrir o fosso e isso tinha que ser operado de uma... De, rápido, né? Então, a gente também optou por fazer o maior possível, né? Essas, essa Esse assoalho que a gente criou novo, para também ter uma velocidade é, de transição de cena. E tem uma outra coisa da atualização dessa peça, de 68 para 2019, né? que o teatro, essa peça é uma peça, ela foi feita, concebida como uma missa, né? Roda Vila, em 68, foi concebida como uma missa, aí tem, inclusive, tem o altar, esse altar que que, que que celebra um mito, um ídolo, só que esse espaço cênico, né, da Lina e do Edson, ele já é em si uma catedral, ele tem essas proporções, né? ele carrega isso, pelo pé direito, pelo vazio, né? e ao mesmo tempo o próprio trajeto, né, que e a própria direção, que o espaço dá para nós e do que ali na chamava de arquitetura cênica, ela faz com que a gente tenha uma outra relação com esses materiais. Então, o espaço cênico de Roda Viva 2019 é um espaço onde o altar, por exemplo, inevitavelmente ele é, ele é o altar, tem uma materialidade, né? ele, tem, ele precisa ser feito de terra, ele precisa ser feito de pedra, então a gente foi se inspirando é, no rito mesmo, né? no material que tem, que tem, que carrega a própria expressividade dele, não é uma coisa cenografada. Aí a gente fez o altar de taipa, de taipa de pilão, acho que tem alguns processos aí mostrando, né, Karina? Tem. eu acho. Ah, então, começa aqui com a forma. Olha o tamanho da forma desse tijolo. A gente fazendo dentro, sendo compactado e ele desenformando. Isso tudo é um bloco maciço de terra. Né? E aqui ele encena na cena da ópera. E aí o outro elemento que a gente trouxe para o altar, pensando também nesses altares sacros, sagrados, é o mármore, né? A pedra de mármore. Então, a gente pensando bem no altar da igreja, trouxe o mármore pensando nisso, mas não é um mármore completamente liso. Né? A gente fez até um desenho de como a gente queria essa inclinação dessa pedra de mármore para o escultor entender. Aquele desenhado com o ecrã, com o celular. E é aqui lá na, na marmoraria, escolhendo as pedras os blocos, porque tinha também uma questão de peso né desses blocos, porque cada um deles é carregado por quatro cinco homens. Né, Pesa uns 70, 80 quilos cada um desses também. Então, também tinha essa coisa, como é que transporta isso quando a gente for viajar, né? Você consegue é, gente... saber o, o peso total do altar? O mármore em cima e o ah. O mármore é 240 quilos. mas a gente jamais poderia fazer um mármore cenografado. Né? Eu acho que esse trabalho de, da construção desse altar justifica bem o que, que é a arquitetura cênica. É. E as referências todas né, que a gente foi se inspirando para chegar nesse resultado. E aí aqui é outra coisa da pista, que eu acho que também foi outra linha. né? Quando a gente chegou na madeira, porque tinha também... A coisa da dramaturgia, né? Dos vários Ben Silvers, do Benedito Lampião, né? da transformação desse personagem ao longo da peça e como o espaço ia se transformando também. E aí a gente foi atrás de cor, em vez de, da transformação da estrutura metálica de novo. né? E aí a gente chegou no desenho do piso, que recobria a madeira no primeiro ato, e ficava só o umbigo do mundo, a mandala, no segundo ato. E aí também, vamos pintar madeira? Não, não vamos pintar madeira, vamos deixar um negócio que transforma. Então, várias discussões que foram acontecendo durante a peça, né? E aí a gente decidiu, esse desenho da Espiral da Marília, desse umbigo do mundo, e aí a gente decidiu cortar esse pedaço do tapete vermelho e ele se transformava para o segundo ato. Essas são as nossas referências misturadas em tudo. E aí ficava assim, ó, tá vendo? A madeira no segundo ato, porque tinha a coisa do Benedito Lampião, do sertanejo. Então, a madeira tinha que aparecer nesse segundo ato. Aí aí uma me coisa... lembrou das camadas da terra dos sertões. Era vermelho, amarelo, verde. Amarelo. É. e a gente nessa nessa viagem assim para tentar descobrir que roda é essa né porque nos nossos desenhos essa roda em algum momento foi uma mudança de topografia mas não era possível porque interrompia o fluxo de espaço e aí que roda é essa Aí a gente chegou à roda né da Lijapape Papi, a roda do poster a roda da, da, é, da lija agora volta um pouquinho carina a roda do rogério duarte Exatamente, na frente aqui, a gente tentando incorporar ela na pista, só que a roda fechada, o círculo fechado, ele interrompia o um fluxo, né? Porque a nossa pista é longitudinal. Então, pode, volta mais, Carila. Não, volta, pode voltar, vai para o começo. começo. Começo, começo, começo. Começo, começo. Aí, chegou, volta, aqui, ó, a roda do Johannes né? que é ele foi um influente, influente na Bauhaus, enfim, pintor, professor da Bauhaus. Aí tem essa roda dele que é na verdade são duas espirais, né? Que é chamada encontro. E aí a gente achou, encontrou o encontro como a roda, a espiral que serviria para dar conta da de de enfim, de seu chão, né, do nosso terreiro. E aí acabou que o Zé foi incorporando isso inclusive no começo da peça e foi incorporado na na dança né, da mise en scène, porque essa roda virou o umbigo do espaço. Eu acho que é bonito essa atualização também de 68 para cá, porque é forte a presença do terreiro, né? O terreiro tem um centro geográfico e o umbigo da espiral virou o centro geográfico da Roda Viva. Então, assim, basicamente, a encenação do coro, ela ela contrai para esse umbigo e se expande para o espaço inteiro, né? Então, isso é um movimento que está na peça inteira, né? E quando a gente faz, vai depois para é, atualizar e adaptar essa peça, que a gente vai mostrar depois as imagens para palco italiano, para o sanduíche né, da, do Sesc Pompeia. Por mais que o espaço seja completamente diferente, né frontal, né diferente da rua, sempre esse umbigo, como é foi também na, na Cidade das Artes e na e no Teatro Municipal, ele marca o centro, o eixo do espaço. Acabou virando um elemento muito importante. assim era É isso, ele é o o eixo aglutinador, né, desse couro de roda viva, que fez muito sentido com caravanas, né, com as caravanas, Exato. Que se juntam nesse nesse umbigo. E também com a com o próprio movimento dos dois, a, a topografia do teatro de um lado e a outra inclinação que a gente criou da pista, né? Então ele era como se fosse também esse centro, essa, essa contração né, que a Marília colocou, desses dois é, pontos, né desses dois eixos. Que é também uma remissão, eu acho importante lembrar, que é uma remissão do, do, do espaço. Então, se várias vantagens, né? em Bacantes tem o centro do mundo, em Hamlet, nos Sertões, de demarcar o centro do mundo antes de começar o rito. O rito ele existe a partir do centro do mundo, né? do do mundo isso sempre acontece e que, não, cenicamente, né? e que ele não é fixo, né? O umbigo do mundo, ele muda em cada peça, na, na materialidade, porque o oficina, ele não tem um centro. Né? A pista não bate com a largura da, da... Ele não é simétrico, não é um espaço simétrico. Então, é a gente que define onde é o centro. O centro não precisa ser no centro, necessariamente. É, e nesse caso, sinto muito muita inspiração, porque a gente tinha acabado de vir de, de Vela, né? que aí o Elia Chibar assume assim, francamente o piso pintado né, com, com aquele desenho da, da enfim, do, do palco giratório eu sinto que isso inspirou, encorajou também a gente fazer um desenho ali porque a oficina também tem, como as peças tem uma duração uma duração do tempo que tem que durar e entram muitos elementos em cena, eles não podem ficar em cena então a gente acaba fazendo tudo muito alegórico né? entrando e saindo e aí nessa peça a gente fez a escolha a Carila, enfim, quando a gente fez as outras peças, por exemplo, Mistérios Gozosos, o que entra em cena como piso, ele sai depois, né, para contar o outro contexto do outro ato. Mas aqui a gente resolveu deixar ali assumidamente o centro do mundo né, nos, nos atos todos. Acho que eu sinto que é uma inspiração do, do Elias Bauer, do palco giratório no Rei da Vela. Eu vou compartilhar de novo aqui, já nas fotinhos grandes, para a gente passar para o próximo elemento, que é a fachada. Pode ser? Vamos lá. Que aí era outro elemento até que tinha no desenho do Zé. Ué, por que vocês estão No desenho do Zé, que é o São Jorge a Coca-Cola. Na montagem do Flávio, coroando esse altar que é dentro do palco, que é o altar do ídolo, de um lado tinha o São Jorge e de outro lado tinha a Coca-Cola. Né, uns elementos pop, dessa cultura pop, que era um, um contexto, né? a Coca-Cola como símbolo máximo, a gente está em 68, desse capital, de tudo isso, e do outro lado São Jorge da, do altar popular, do altar que está em todas as casas. Então eram dois desenhos né? que coroavam a, a, a fachada da boca de cena do teatro. E aí, quando a gente foi levar para a oficina, quando a gente foi pensar nesses elementos da oficina, a gente pensou nisso na fachada. Porque é como se o a fachada da oficina fosse essa boca de cena. né? Já que a oficina não tem mais a boca de cena, então a fachada vira a boca de cena, a gente coloca o São Jorge a Coca-Cola coroando a fachada. Deixa eu ver se tem... aí ah, os eu processos de São Jorge Coca-Cola X quer falar não é, é falar sobre o processo da construção em si a gente Sim. tentou tentou é, primeiro pegar essa referência do Flávio né desses elementos ah. de adoração e e tentar adicionar alguns elementos atuais. Primeiro porque o São Jorge, a, a imagem tradicional dela é de uma pessoa branca. E a gente achava que era muito importante trazer uma uma figura negra né, para esse personagem. E aí vocês podem me complementar, tá? E também a gente teve que ajustar é, as medidas desses dois elementos com a fachada para, primeiro, eles ficassem proporcionais e também para que eles coubessem, porque é bem fininho ali entre as duas as duas é, paredes em volta da porta. Aí a gente colocou, é, até foi a Carela que trouxe, ou a Marília, não lembro, essa imagem do Caribé, né, que é o Diogun. E, e aí a gente começou a pensar sobre esse rosto dessa pessoa, qual o rosto que a gente ia trazer para esse São Jorge. Aí começamos a fazer um levantamento de, de personagens dentro da história. E aí foi, era muito recente o assassinato do Moa, é, que ele tinha sido assassinado por... É, bolsonaristas, né, que ele tava lá tipo, falando, dizendo que não ia votar no Bolsonaro, que ia ser contra o Bolsonaro, e aí ele foi assassinado. E aí a gente pensou em, em homenagear ele colocando o rosto dele nesse São Jorge. Boa do Catende. E aí ele que tá lá. E a gente tem um pintor maravilhoso, o Vansan. Desses que é difícil de achar hoje, que tem que cuidar com muito carinho, porque ele fez isso. Assim, a gente escolheu esse MDF verde, que era um MDF que poderia ficar na fachada, porque tinha mais essa questão de que ia tomar chuva. Né? Aí mostramos o desenho do X para ele. Ele pintou e ficou desse jeito, o São Jorge. Lindo, com a cara do mestre Moa e a cara do dragão com a cara do dragão do Flávio Imperio, que é esse dragão humanoide, né? É, é o Rum, é São Jorge e é o mestre Moa, né? É. É um sincretismo. É, e volta na, na roda, Carila. Qual parte da roda que você quer? É que essa... tem os desenhos e o projeto também. É, essa... para frente para frente é que eu não posso ver a tela então não sei onde você tá pode aqui é, não, a gente começou no processo da roda viva né transformar essa fachada como a carila falou de alguma a gente foi caminhando é claro que tinha um problema técnico né que não daria para fazer as pás de uma hélice como funciona né um, um moinho é, por conta do espaço que a gente tinha e aí essa hélice, como ela é pontuda, não funcionava, porque não é, mecanicamente não conseguia captar o vento. Pode caminhar, Carila. Para frente. E a gente chegou nessa imagem, que também, assim, volta um pouquinho, nesse desenho, que tem a ver com, com essa fachada que tem o São Jorge, que tem a ver com essa fachada que tem, assim, uma outra um outro apelo, né que a gente teve que apelar para a Yansan. De alguma maneira, né? com os ventos, né? porque eu lembro que a gente chegou justamente nessa imagem, que não era mais a pá de hélice, mas eram as espadas de Yansã, nove espadas, né? coroando a fachada de entrada do Teatro Sina, que logo abaixo tem a bigorna de Ogum. Então a gente fez essa fachada toda homenageada em Yansã, Ogum e São Jorge, de modo que atender embaixo. Então se assim, ela tem ela tem uma força de rito muito forte, né? que é para além de trazer só os elementos de 68. É, o Iogun é o Deus da tecnologia também, né? Então, tá, tá um moinho de vento, a, uma estrutura é, de engrenagem que roda, movida pelo vento, está tá dentro da jurisdição de algum também, ainda. Né? É que acabou virando a nossa comunicação visual, né? Foi uma ideia é. que a gente desenvolveu junto com a Cícero e com o Igor que são os responsáveis na oficina pela nossa comunicação visual, né? O coração de dentro do, do catavento é um desenho do Igor. Então a gente foi nessa troca com as outras áreas para criar essa fachada, banner, totem, macumba, de entrada dessa boca de Exu, né? Nessa porta vermelha. Foi fachada? Tá. Foi. Foi. Parar aqui, Então, que eu preciso voltar. Se eu passava na frente, eu, eu ficava eu, dirigindo e virando pessoas, virando pessoas para ver a, a rodinha girando. Vamos para dentro do teatro? Vamos. Então, vamos para as coisas. Outras atualizações de atualização. A gente devia descobrir aqui nessa live uma palavra nova para atualização. A atualização não define o que a gente faz. Anunciação. Então, aqui é uma, uma, uma foto da montagem de 68 do Flávio. A gente vê a pista... E a gente tem esse objeto aqui, que é a anunciação, que são dois voais pintados pelo próprio Flávio com o quadro do Frangélico. Que é na cena que o anjo... Esqueci o nome da personagem, gente. Juliana. Juliana, obrigada. Que o anjo encontra a Juliana pela primeira vez. E aí aqui é a outra escala da imagem, e como a gente adaptou esse aqui o quadro do Frangélico, e como a gente, nosso projeto de como adaptar isso para oficina, para a catedral da oficina, a gente pensou em fazer nessa dimensão de dois atores segurando a tela, numa escala de corpo mais humano, mas aí a gente resolveu e aí é uma, uma coisa que a Marília fez de explodir, de entender isso enquanto dimensão de catedral mesmo da oficina. Né? E aí aqui é o processo do Vansan, lá no escritório dele, no, no, no ateliê dele. Tinha essa pintura de praia no fundo, ele tacou branco em cima da própria pintura dele, fez a pintura do, do Frangélico para a gente, a gente fotografou. Fez uma recriação dele, né? É. E fez a nossa recriação na escala da oficina, plotado na organza, que também não é uma coisa comum, né? Plotar na organza para ter esse brilho, porque a gente queria que tivesse esse brilho de catedral, quando de vitral de catedral. É. Eu tô Até até hoje eu tenho a nossa amostra. Não, esse esse objeto de cena, esse, esse elemento de cena, é, muito, é especialmente lindo. Nas fotografias ele fica também maravilhoso. Eu lembro que me impressionou muito porque eu não via, eu não tinha visto ao vivo vi as fotografias e eu fiquei, nossa, o que será isso? Ainda traz um mistério, né? Como foi feito isso? É uma projeção? É muito, é muito lindo. E, assim, e como é um, um objeto que depende da luz, né? Aqui sim. é no dia 23 de dezembro, na luz do dia, como, como ele fica, né? E como ele se transforma com com a luz. E aí toda uma técnica que a gente desenvolveu de maquinária para fazer com que esse objeto fosse recolhido e saísse em cena. E quem manipulava, a gente fez questão que os atores continuassem manipulando. né? Que não fossem cenotécnicos, maquinistas, ou os contrarregras, ou a gente mesmo que manipula muita coisa durante os espetáculos, mas a gente fez questão. Então duas atrizes saíam de cena um pouco antes do coro para o, o, colocar o Frangélico em cena. Bom, vou parar de compartilhar a tela de novo. Vou atualizar minha pastinha. É o homem morto? Próximo assunto. E aí, dentro do palco, né dentro desse altar do Flávio Império tinha essa figura do homem morto que era esse manequim boneco que estava representava as várias camadas do Ben Silver, né? E começava assim que era isso é, esse... é um duplo do ídolo, né? Que fica no altar enquanto o ídolo atua na peça de adoração. E aí aqui a gente no nosso processo pensando esse objeto porque ele tinha que servir de, de cabide né, para várias camadas de figurino, tinha que entrar e sair de cena, e no fim ele era todo revelado. Aqui com o figurino das macacas, os nossos desenhos, já no projeto final, e aqui ele em cena. Acho tão bonito esse objeto. Que continua muito. é porque a gente poderia ter feito ele de ferro né mas a gente insistiu em fazer então essa clavícula aqui toda talhada na madeira né feita pelos nossos cenotécnicos e essa peça essa própria peça aqui que a gente teve que desenvolver porque isso foi quebrando antes era só parafuso que tinha ali e aí como esse objeto se movimentava muito em cena era um ponto frágil né e aí a gente criou essa peça de ferro, que eram três tubos soldados para dar mais estrutura para essa peça. É o crânio da caveira feito pelo Ricardo, né, que está aqui. Com um dente de verdade. É, esse crânio eu boto... Não, não é de verdade, não. Porque você sabe que tem um, um tabu de botar osso de verdade no pau. Assim, né? É mesmo. Eu já, eu já fiz um bocado de, de caveira. As cabeças do Hamlet, por exemplo, eu comecei fazendo de, de fibra de vidro, mas aí o público roubava. Então, a gente teve que inventar uma coisa mais barata para poder ter, caso, roubar, se não fosse tão difícil e demorado de substituir. Mas essa aí foi simples, é uma base de, de, de isopor, esculpido, de e aí eu coloquei dente verdadeiro de prótese, né? Eu comprei os dentinhos de prótese e coloquei. Nem sei se durou. Durou os dentinhos ou foram caindo com o passar do tempo? Foram caindo, mas durou bastante. Tem, tem alguns ainda lá. Pode, seja, quando a gente voltar, dá para fazer uma dentadura nova para o rapaz. <risos> Vamos rodar. Vamos para passar para frente. Eu, e tinha uma coisa que ele fazia também que eu gostava enquanto eu vou abrindo outra tela, que é ele girava, né? A cabeça dele girava. E era impressionante, parecia sempre que o boneco estava olhando para o lugar certo. Ele não girava à toa. Isso, isso ele... porque ele estava vivo. Porque ele estava vivo. Ele, tinha ele girava clienteço. com foco. <risos> ele estava vivo. Agora a gente vai para as TVs, para uma parte mais de figurino que são três personagens, né? as TVs, a internet, que surgiu na, na versão 2018-2019, e a Miss Veneno. Então, as TVs na versão do Flávio eram esses objetos desconectados do corpo. E aqui os desenhos do Ricardo. E aí você pode falar, Ricardo. Bem tá clara, pensando... né? veio uma direção bem clara que era já já como uma coisa orgânica máquina misturada as referências eram não tem né aquelas de referência as referências eram a barbarela a, a barbarela o robozinho do metrópolis né e aí a gente trabalhou nesse né? e tem, tem uma coisa engraçada aí, que é interessante também que é o, o macacão que foi feito foi feito pela pessoa que fazia figurina, a Sônia, né? A Sônia fez os macacões e, e aí as botas. E aí veio isso, essa base para trabalhar em cima. Então, esse diálogo que tem das nossas várias departamentos, né? É uma coisa que acontece muito, que funciona muito. A Carila, talvez, eu não me lembro bem, que descobriu o, o negócio da do, do, da luzinha, né? Buceta, que abre e fecha, né? A gente cria um diafragma, e aí ela apareceu com o diafragma da iluminação, né? É, é um é uma peça de um elipso, que é o que faz abrir e fechar e regular a luz. E Maíris, aí né? da... É, uma íris, aí o povo da luz doou para gente. E aí tem umas e... coisas da tecnologia, da, do funcionamento das coisas que elas vão... Elas são projetadas de um jeito, depois elas vão ou se aperfeiçoando ou se destruindo, virando uma coisa. A, as, as objetivas deveriam foram pensadas para mexer, depois com o tempo elas já não mexiam mais. E é uma coisa que o tempo e a disponibilidade de, de ensaio, de teste, que vai determinando, né? É parte desse processo. A a cabeça de parabólica dessa moça foi absolutamente casual. Eu esqueci o nome dela, desculpa. desculpe. Aí, né? Aí. Isabel. Isabel. É. É. A Isabel. cabeça que eu tinha pensado era um guarda-chuva gigante que pegava aqui o pescoço dela. Falta lá, Carila, para o primeiro desenho. Olha, ah, não, está é. É. É. vendo? A parabólica era uma gola, né? E... E aí eu construí ela num guarda-chuva, era um guarda-chuva, mas não funcionava, não dava para botar isso pendurado na mulher. Aí um dia eu, eu, eu olhei assim para o cesto de lixo e vi a tampa do cesto de lixo. E aí volta lá na, na Isa. Aí, plim apareceu uma parabólica. É a parabólica. <risos> é a tampa de cesta do meu lixo, até hoje não tem mais tampa, porque a tampa foi para a O. É meio com como, a as são, é, como as coisas vão acontecendo, né? Isso aí são as concepções do, da internet. É, tem um diagrama de conexão de internet que é fácil de encontrar é, como imagem de, de interesse, de Google, essas coisas. Eu tentei reproduzir, mas também não rolou nada disso. Acabou sendo uma outra coisa completamente diferente. Porque foi se adaptando. É aí, ó. Foi se adaptando em cima do figurino que eles já tinham, então era uma roupa toda estruturada com plástico transparente, era para ele ter luz também, mas não funcionou muito bem, ficou parecendo uma árvore de Natal. E os próprios atores também foram construindo o personagem a partir das coisas que eles iam recebendo. Nesse nosso processo acaba sendo assim, né? porque tem uma rapidez para as coisas acontecerem e as soluções têm que ir meio surgindo. Mais aqui brotando espontaneamente, não sei se... E vai se transformando, né? É, vai se transformando com o uso e com as descobertas do ator. né Porque eu penso muito esses objetos que estão em cima do corpo do ator, como é, nunca esquecendo do ator, né de quem vai usar esse negócio. Aí foi a Miss Veneno, foi também uma direção da, da Carila, ela já veio com a ideia, que era aquelas máquinas até tem a imagem da máquina. Ai, não tem, eu amo essa máquina, chama gafanhoto. É, é e aí máquina tá o elemento principal, que era uma espécie de asa que. Ah lá, ali tá. A Dona Vera já paramentada de veneno. E inicialmente a gente queria que essa estrutura é, esguichasse veneno, né? ou esguichasse água, alguma coisa aqui. As, as calças de cowboy, né? uma referência do agronegócio, é. <coughs> o cinto de caveira. As, as, a calça eram as rodas do trator, né? Dá para ver é. de o detalhe. Eram as rodas do trator. E aí, por fim, terminamos com uma o spray manual, né? Ela entrava Foi. esguichando o veneno. É, com o spray manual. Porque tinha isso também, né? Era, Vera, era a Vera, a atriz dona desse personagem, que a gente queria dar todo esse mecanismo para ela, né? E a Vera com todo esse corpo, né? essa, esse corpo que a gente ficava muito, nossa, ela não vai conseguir segurar o, um, um galão de água para espirrar a fumaça atrás dela. Né? Vamos, vamos para a simplicidade de novo. Né? Vamos pro é, e funcionou lindamente. era uma aparição quando ela aparecia, entrava. Isso era uma aparição, assim, trazia uma presença muito interessante. Isso, porque ela era uma máquina de inseticida, né? E aí, quando a Silvia fazia, a Silvia não usava o, o negocinho de fazer Ela vinha com dois frascos de avanço. Porque tinha a coisa também do cheiro, né? Daqueles desodorante avanço. E aí, no fim, também já virou piada. Então, o figurino vai vai trazendo também, criando a personagem junto, né? É, esse, esse macacão aí também foi parte do, da colaboração do setor de figurino. Já veio pronto isso. Para a gente montar o resto da coisa em assim. cima. Não, isso foi a gente que fez, não foi o setor de figurino. Não. Ah, é? É, na costureira ali do Bexiga. Ah, é verdade, eu lembro, é verdade. Até que não chegava, não chegava, não chegava para experimentar, eu lembro, eu lembro. Hum. Mas a concepção foi da Carila. Como chama a máquina, Carila? Gafanhoto. Gafanhoto. Ah, é muito bonita. O nome é ótimo, né? Gafanhoto. É. É, aí, outro objeto é, é uma, Eu estou me sentindo meio que, ah, tudududu, meio uma tensão, né? De mostrar <risos> as coisas. <risos> Deixa eu abrir aqui. Isso, é. A pirâmide. A pirâmide era um objeto que entrava no segundo ato, porque tem isso também, né? O oficina é um espaço pensado sem coxia, sem recuo. Sem, então, como uma pista, um sambódromo, né? As coisas atravessam a pista. Só que a nossa porta nova lá do recuo, né? Do, do recuo não, da, da cabeça, ou do cu, é a cabeça lá, né? Onde está a máscara do touro. É, é quem sabe. São os dois arcos é, romanos que foi, Marília? Vocês estão vendo? Estou vendo. Eu falei, não sei se é a cabeça ou o curso É, então. Mas eu acho que é a cabeça, porque a gente corou com, com a máscara do Flávio também. Né? Com outro, outro Flávio, Flávio de Carvalho, não o Império. Mas lá não passa nada grande. Então, a gente tinha esse objeto, que era a pirâmide, que era o começo do segundo ato, que é exatamente uma pirâmide social. Né? Que... Deixa eu pegar as outras referências aqui que tinha a referência do navio negreiro, né? dessa burguesia que comandava em cima e as pessoas que sustentavam a pirâmide embaixo, aprisionadas. E isso é como ela ficou na cena. Então, era a cena que o X falou que a gente tinha que abrir o fosso. A gente abriu o fosso da oficina para o coro dos soterrados começar embaixo e aí tinha a pirâmide, onde estava o personagem do Bale Silver, do da capeta e do empresário, do anjo. E, num determinado momento, tinha a revolução, o coro tomava a pirâmide. Né? Então, a gente tinha essa escadinha que fazia que o coro subisse. E a gente tinha essa base, que era o coroamento da pirâmide, que era o olho do dólar, né? que acendia e iluminava toda a cena. É, de alguma maneira, já tirou partido do próprio fosso né, para ser os porões do navio negreiro. Porque tinha um desafio né, de como colocar na mesma imagem isso, né, a pirâmide da a pirâmide social e os porões do navio negreiro. E aí, não lembro como chegou, mas acho que foi uma construção junto com a, com a encenação que aí chegou, que o próprio fosso faria, comporia, fazia a composição desse objeto inteiro. beleza é... Anterior, aprisionados. E aqui outro elemento que a gente faz em todas as peças. Todas as peças, desde que eu estou na oficina, a gente faz design de dinheiro. Quer dizer, todas não. Acho que a gente começou em acordes, na realidade. Foi acordes? Foi o Ricardo que começou fazendo. Mas tem antes, por exemplo. Tem bacantes... Tem, depois no Sertões tem de novo. É, é realmente é uma coisa que vai se. E nos acordes foi a mais legal. Que a gente desenhou o, o, o. Como é o nome daquele homem que está na nota de um dólar? George o Franklin. Washington. George Washington. Washington, É assustado, assim. Ah, meu Deus, que era na hora da queda da bolsa e ele está com a mão assim na cabeça. Ah, meu Deus. É uma coisa recorrente na oficina essa construção dessas notas aí. Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui? Pirâmide? Não? Ah, Tem o um processo. A gente fez a pirâmide com o serralheiro do bexiga também, com o Maurício, um ótimo serralheiro. Que socorre a gente sempre, cada vez que as rodinhas da pirâmide quebram. Porque não sei se vocês lembram, eu não vou voltar agora porque dá muito trabalho, mas naquela foto da fachada, a pirâmide estava estacionada ali na frente do teatro. Que é isso, como a gente não tem lugar dentro do teatro, então esse objeto entrava em cena no intervalo e a gente recolhia ele no fim da cena para liberar essa passagem da pista. E também lembrem das referências do Mayer Road lá do começo, né? dos espaços. De, de, de, isso não abandona, né? a gente não abandona o processo, ele fica dentro da gente. Né? É, muito, e assim... Sim. E não está aqui agora, mas assim, as próprias é, os espaços cênicos que o Flávio Império, enquanto você vai procurando, eu vou contando isso. Uhum. Que ele fez para o Teatro Cina, na época que o teatro era sanduíche, né, o projeto de Joaquim Guedes. Ele montou Andorra e a peça do Tennessee Williams. Um bom chamado desejo, exatamente. E aí o cenário que ele propunha tinha que ser transparente, porque como era um, um palco sanduíche, né? Então, não podia interceptar a visão do outro. Então, vejo que, de alguma maneira, a gente tá, fez isso, percorreu essas, essas referências no processo de Roda Viva, e agora olhando né, a, a transparência da pirâmide, a transparência do, do frangélico, né, isso está muito presente também. Por mais que entre o um objeto enorme em cena, né, ele, não, ele não interrompe, ele não vira um obstáculo visual né, para o público. Você acha que isso tem a ver com uma certa presença muito potente do espaço físico, que de uma forma ou de outra, quando você passa muitos anos trabalhando lá, você já incorpora na criação sem nem se dar conta de que você está fazendo isso? Né? Com certeza, com certeza, porque primeiro que é um espaço que tem que ser pensado, qualquer coisa tem que ser pensada na tridimensionalidade dela, né? Porque não é um não é bidimensional, não é um palco frontal. Então, todos os objetos têm que ter... É um corpo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que já está já tá incorporado no nosso processo de criação. Aí eu já lembrei é de um negócio, uma, uma pequena anedota. Eu, eu, eu acho que foi um dos primeiros objetos que eu fiz na oficina era um machado de Xangô para vacantes. Né? Aí eu fui num artesão de madeira e pedi para eles cumprir um parecido com aqueles africanos, né? Que são feitos em madeira. Aí eu levei. Só que para o cabra, não tinha, era, ele fazia coisas é, relevos, não tinha fundo, né? E aí eu levei tudo feliz e machado, aí o Zé falou assim, é tá bonito, mas não tem cu. Exatamente, tudo tem que ter boca e cu. É. Como o próprio espaço, então assim, é isso, ele já, ele já deixa muito claro né, como a gente tem que criar dentro dele. Seu áudio está mutado, Carila. E aí aqui a gente vai para mais um elemento do, do espaço que era original. Eu não achei nenhuma foto de 68 desse espaço, que era o um, um, um bar, né? O bar bigo, que virou bigodes bar, que era o cenário do Mané, que a gente desenhou o um mobiliário. Aí ah, é aqui o um Mané de 68, não resisti, porque eu acho que ele senta muito bem nessa cadeira. Ele não abandona a entidade, né? Não, e aqui aonde é a gente colocou o Mané em cena com o mobiliário, é, porque tinha isso, né? O Mané, na... o São Jorge ficava atrás do Mané, né? Não era Coca-Cola, apesar de tinha essa referência do bar. Eu sempre achava que era Coca-Cola que estava atrás do Mané, porque estava no bar, né? Meio ovo. Mas não. O Mané é o cara que aterra, aterra o amigo, né? Aterra o Benedito. Então ele está muito mais próximo do São Jorge do que da Coca-Cola. Então o lugar dele não, tinha, não podia ser nenhum outro lugar que não na Terra do Jardim, em frente à cesalpina. E aí a gente criou esse mobiliário também pensando nas alturas para não é, não cobrir, né? E também de madeira, trazendo a mesma referência da madeira da, da pista. E aí nessa foto a gente tem outra coisa que foi se transformando, como tudo se transforma na oficina que foi no dia que caiu o muro. Vocês estão vendo aqui? Está aberto. Está aberto. É, a cesalpina, que é a árvore que a Lina plantou no teatro, plantou dentro do jardim. Quando eles fizeram a obra, que eles fizeram o um janelão de ferro, eles deixaram, porque ela era muito pequena, ela estrangulada entre a estrutura do janelão e um muro baixo que tinha lá, que era original, da, do sobrado de 1907 e a gente durante muito tempo vinha monitorando essa árvore que estava super estrangulada até para a gente perceber que, a, que o tronco dela dá uma chatada, né? porque ela foi crescendo, crescendo maravilhosamente bem como flecha e ponta de lança para o parque do Bixiga, para o terreno e a gente sempre preocupado e durante muito tempo a gente fez muitos projetos para conseguir estruturar a árvore é aí que a gente começou a fazer as podas e tal, e a gente até tinha um projeto já aprovado nos órgãos de preservação de patrimônio, que era para descer o janelão inteiro. Só que a gente nunca tinha executado, nunca tinha. Tava esperando o chamado da própria árvore. Né? E nesse dia teve uma chuva muito forte em São Paulo, ela balançou e ela derrubou o muro. E a gente sempre achou que era o um muro que ia derrubar a árvore. E não, no fim, ela mostrou toda a força dela e a potência dela, e ela derrubou a árvore e abriu. Realmente, como uma flecha mesmo, né? como uma flecha de um caboclo, e abriu a oficina para o Parque do Bexiga. Aqui, mais fotos da árvore. Aqui. E aí, a gente fez a peça com o muro aberto, que foi um dia lindo. Vai ter que voltar. Aqui com o público. Aqui. Como está hoje? aqui encenando com o parque atrás, tá vendo? Ai, eu me emociono com isso, gente, de verdade. Aqui de dentro do parque, olhando para o teatro, para a cena da ópera, do coro, no... os protagonistas no, no altar, na oficina, iluminado, lindíssimo. Essa é a sua do Nelson Coy, que ele também teve a sorte de, no dia que caiu o muro, Aqui foi no, no dia que caiu o muro. Linda, essa foto é lindíssima. É linda, né? Com coroado essa tinha aí é o é um, é um que? É uma pessegueiro, É uma mexeira? É uma mexeira. Não tem aquela foto que ele tá todo já aberto? Com vidro? Acho Sim. que não. Tenho essa só. Tá. tá vendo aqui ele já tá aí aqui a gente fez o um projeto já construído dele quer dizer que vocês fizeram eu não conheço ainda a oficina novo aqui pronto essa daqui não porque agora parece que a gente fez um, um trabalho assim de ouroboros, né de cobra que que caminha e descobre a nossa pergunta inicial porque é, a gente ficou assim fazendo vários exercícios para tentar descobrir qual seria né a o espaço a ser rompido né com o projeto de roda viva então naturalmente, sei lá, de alguma maneira o, o tempo revelou, né? A Cesalpina revelou que assim nada seria tão mais potente, né, do que dentro de transformar o espaço cênico do teatro nessa nova montagem de Roda Viva do que abrir um portal, romper, porque não tinha é, fronteira exatamente, né, para romper dentro do teatro, mas tinha uma parede, uma fronteira para romper de dentro do teatro para fora, né? Então a Cesalpina que realmente deu essa direção. É, e o próximo é derrubar os muros do terreno e abrir o parque do Bexiga para o Bexiga e para a Sampanha. Esse é o próximo muro, porque, porque a história da arquitetura da oficina, e isso eu conto bem no meu mestrado, né? a história da arquitetura da oficina é a história de quebras de muro, literalmente, quebras de parede, quebra a parede do fundo do teatro do Flávio Império, quebra o, o, o beco, quebra os arcos do beco para chegar no terreno e quando a gente chega no terreno, a gente descobre um, o parque do bexiga descobre o rio do bexiga, é só estando lá no terreno que a gente descobre. Aí agora quebra a parede da lateral do teatro para virar a esquene, como o Zé viu muitas vezes, né escreveu que o oficina é a esquene do parque do bexiga. E aí agora a gente vai quebrar os muros do terreno para o parque acontecer de verdade. É o próximo. É, tem... Um, é, tem... Tem, pode ser o próximo, mas eu sinto que tem um que é muito forte também, que é para por baixo da terra, né? Que é quebrar esses muros, aliás, quebrar o chão de concreto, que tem um muro para baixo, né? Que é para libertar o Rio do Bexiga também. Sim. Acho que ali Sim. é uma força que também é um muro que precisa ser quebrado, né? Uma força que precisa ser liberada também. Eu fiquei o dia inteiro pensando no rio preso dentro da tubulação de, de concreto, sabe? O dia inteiro pensando nele, assim, esse rio que não está respirando, esse rio que está lá preso, mas co continua fluindo, né? ele continua vivo. A gente já escutou ele, a gente já botou ele em cena né? no dia que a gente fez o rito pelo tá. Parque do Bexiga. Mas que ele está lá, assim, então dá muita vontade de abrir já um buraquinho nessa tubulação do Rio do Bexiga. Eu, eu lembro a minha, minha referência pop é, japonesa. Eu lembro da Viagem de Shihiro, quando ela liberta o rio, né? Não sei se vocês assistiram. É uma cena que sempre me comove nesse desenho animado. Eu choro igual uma vez. É, ela aparece um deus podre, um deus enlodaçado, e aí tem um negocinho, um caninho assim. Aí ela começa a puxar, aí todo mundo junto para ajudar ela. E aí quando eles puxam, estoura e libera o rio. Era é o espírito do rio. Poluído, e aí o rio se purifica e vira um dragão de água, sai pelo céu. Assim. É uma cena muito emocionante. É exatamente o que você está visualizando aí, Carla. A gente tinha é falado de se apresentar, né? Cada um. Eu sou a Carila Matzenbacher. Eu sou o Ricardo Costa. E o Marcelo X. Sou Marília Galmeister. Bom, eu pensei agora até que Roda Viva, ela foi uma peça que foi interceptada, né? De alguma maneira, ela foi um bode na cultura, naquele naquela conjuntura de 68. E a gente está falando sobre Roda Viva 2018, 2019, está em 2021. E a cultura continua sendo um bode nesse momento, para uma conjuntura política. É um bode, assim... Ele, é, escolhido junto com, com, com a periferia, junto com a comunidade preta, junto com é, os LGBTs, junto com os educação, povos... Educação, pesquisa... com a educação, exatamente. Ciência. Assim, é, junto com a ciência, os bodes de alguma maneira se ampliaram. Mas a cultura está muito massacrada, porque os teatros eles foram os primeiros a ser fechados, né? porque é um é uma arte, é uma prática, uma, uma experiência de aglomeração a gente existe no, no ao vivo, no corpo a corpo e provavelmente vai ser um dos últimos a ser a serem reabertos assim na to, em toda a sua potência integral, porque a gente tem todas as questões sanitárias, né, que o teatro não consegue abarcar. Então, a gente recorre à formação de alianças e de cores de pessoas que acreditam que tem que investir em cultura, né? Porque tem que investir em cultura, porque investir em cultura investir em teatro. É investir em imaginação. Então tá tá rola, ficou, ficou rolando ali ao longo da live, né, os dados sobre o Pix da oficina. Então, põe um dinheiro lá, investe na gente, investe em teatro, investe em cultura, investe no estúdio oficina, que é a nossa prática, né, de aqui, aqui agora, e que tá ligada ao nosso acervo também, que é um acervo audiovisual. E é isso. Então, bora investir. CMA, né? Que a primavera vem depois. Vem de Pix. Vem de Pix. Então, merda para o que virá. Merda. Ah, merda. Merda.